No vídeo de hoje eu vou te dar três motivos para você investir pesado em um estilo atemporal. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu sou idealizadora do meu atemporal. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se já, Curte esse vídeo, já deixa um like, aproveita e ativa o sininho para você ser avisada toda vez que eu postar um vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, é o Marcela Damaso. Aproveita também e entra no meu site sempre está recheado de informação nova. É o marceladamaso.com Bom, eu estou trazendo esse, esse tema porque hoje as coisas são muito passageiras. né A gente vê aí os avanços tecnológicos e na moda também. É, tudo que está na moda, hoje, amanhã ou daqui a pouco não tá mais. E mesmo nas relações pessoais, é, tudo é muito está muito ávido, né? Tudo está muito rápido e muito passageiro. O mercado de moda mudou muito né, do século passado para cá, do século 20 para cá. A gente consumia de um jeito completamente diferente do que a gente consome hoje. As marcas estão produzindo cada vez mais, existem várias coleções ou mini coleções que são descarregadas, né, despejadas nas lojas, principalmente nas fast fashions. Então, o que antes você tinha, né, desfilava uma coleção e você colocava essa coleção na tua loja Hoje não. Hoje você nota que existem várias coleções pequenas que você consegue consumir né, ou comprar por semana. E conforme né, isso vai acontecendo, acontece também de você se sentir um pouco perdida e ter uma perda de identidade, uma perda de estilo, de estar ali e não saber. Né? Uh, que estilo você tem? E eu sei que isso é algo muito importante para muitas de vocês. E por isso que também eu recebo, muitos, é, eu recebo muitas perguntas de seguidoras pedindo né, é, para eu identificar o estilo delas. Como se fosse dessa forma que a gente fosse, né, conseguisse identificar o estilo de alguém e também me pedem dicas de, de moda, né? Aí como é que eu combino essa blusinha que eu comprei com aquela saia que eu já tenho? Ah, será que esse sapato fica legal para usar com, com essa calça? Será que essa bota faz parte do meu estilo? Será que não vai ficar muito pesado no look? E não tem nada de errado, né? Com isso é são perguntas que vinda de pessoas que ainda não, realmente não descobriram o estilo de vida. Ainda não descobriram qual é o estilo pessoal, que elas gostam, que elas não gostam, e tá tudo bem, né? Eu acho até bacana quando a pessoa tem esse tipo de dúvida, porque ela mostra, ela demonstra uma preocupação muito grande em não errar, né? Ou de cometer menos erros, ou melhor ainda, de acertar o look. De se sentir bem, de se sentir bem vestida, de se sentir estilosa, seja lá qual a palavra que você use para isso. Mas, com Toda essa informação que você recebe, você acaba se perdendo. E aí falta autenticidade, falta originalidade, falta aquela... A tua essência no look. Né? E isso acontece de verdade, porque é, tem muita marca produzindo muita coisa. E é normal você ficar perdida. E eu sempre dou aqui o exemplo das fast fashions, porque elas são as que mais é, trazem é, peças. Elas são as que mais produzem. E são os que mais vendem também, se a gente pensar em quantidade, né? E aí você tem aquele monte de consumidoras, consumidoras ávidas para comprar uma peça. Esses dias eu estava vendo uma, uma celebridade. É, não estou criticando essa pessoa, porque afinal ela só está vivendo, ela está fazendo o que ela tem que fazer, o trabalho dela. E a ah, fulana saiu com o vestido verde, aí esgotou o vestido verde porque todo mundo foi lá comprar. E aí eu fico pensando, poxa vida, ela é uma mulher que não é o padrão, assim, da, da, da mulher brasileira, né? É o padrão de beleza, que a gente sempre vê, né? Que as pessoas querem ser altas, magras, ter cabelo liso, essas coisas. Algumas, tá mudando, graças a Deus, isso. Mas ela não é aquele padrão que você encontra sempre, né? Da brasileira que tem mais quadril, que, tem, é, que ela é curvilínea, não, é uma mulher magra. E eu fico pensando no tipo de vestido que essas mulheres vão usar e se isso vai agregar, tá? Eu não tô nem falando tanto de corpo, mas de estilo de vida também. Será que vai funcionar isso a longo prazo? Ou vai suprir só aquela necessidade é, que virou né, um must have, como falam, uma peça que você tem que ter porque estava numa celebridade? ou porque alguém, X, ou Z, falou que você tinha que usar. É por isso que ocorre a perda, essa perda de identidade, e você também acaba, se você não tem as suas referências de estilo, e eu já falei é, bastante aqui sobre isso, vou até deixar linkado aqui para vocês, você acaba se perdendo, né? porque é muita informação, é muita, é muita tendência, é muita peça, é muito tem que ter, é muito você precisa, e aí, o que você precisa de verdade, às vezes, você nem está comprando, você não está consumindo, você não está usando. Eu não sou contra usar é, peças da moda. Gosto, recomendo, porque isso atualiza o look, te deixa, às vezes, mais confiante. Existe aí uma série de, de, de elementos que trazem felicidade e também conhecimento para quem compra peças de tendência. Mas se você mergulha só nisso, você tem um estilo pessoal muito raso, você não tem uma identidade é... uma identidade própria, marcante, aquela imagem que passa alguma informação. Porque eu sempre falo que comunica. Tudo que você usa, tudo que você faz, o teu gesto, o teu cabelo, a tua unha, o batom que você usa, comunica alguma coisa. E de repente você nem sabe o que você está comunicando, porque você só está ali comprando e usando aquelas peças. E aí você vê essa mulher que é lotada de roupa de modinha, de, de fast fashion ou das grandes marcas, porque ela acha que, se ela comprar em grandes marcas, é, ela vai ter um estilo mais refinado, mais sofisticado, né? você vê que essa mulher não consegue coordenar as peças que ela já tem no guarda-roupa dela. Porque é sempre mais uma peça nova, às vezes é uma peça de um estilo completamente diferente do que ela tem, do que ela gosta. Às vezes, realmente não vai combinar com o resto do guarda-roupa e ela não consegue coordenar, está lá com o guarda-roupa lotado, cheio de sapatos, sapatos maravilhosos, peças incríveis, mas que não tem a essência dela, ela não consegue exteriorizar tudo isso. Isso é bem triste, eu acho triste de verdade, porque a gente tem que exteriorizar a nossa essência, a nossa imagem e a nossa autoimagem, elas precisam estar alinhadas para a gente conseguir comunicar o que a gente quer, para a gente ter controle do que a gente vai comunicar, controle do que a gente vai passar para outra pessoa e não o contrário. A ideia de você ter um estilo atemporal, um estilo que não sai de moda e que não tem data de validade é exatamente para você poder ter a possibilidade de coordenar qualquer Peça que você tenha no seu guarda-roupa é você não ser escrava de um influenciador, é você não ser escrava de uma atriz ou de uma celebridade para poder comprar suas peças para você poder montar o seu look, é você ter liberdade de você usar o que você quiser estando é, no seu peso ideal ou não. Você conseguir usar uma calça pantalona sendo baixinha. E eu sei que essas regras existem e eu amo quebrar essas regras. Porque eu tenho um estilo atemporal e eu vou usar. Eu uso calça skinny, desculpem, geração Z. Eu amo calça skinny. Enquanto eu, vou, enquanto eu gostar, eu vou usar sim. Não poderia usar também, segundo as regras de moda de consultoras bem antiquadas, porque o meu quadril é largo e isso vai. vai não é valorizar, elas chamam de. vai acentuar o meu quadril, que é mais largo. Então eu teria que usar uma calça flare. Eu nem tenho mais calça flare, eu já parei com esse absurdo porque não faz parte do meu gosto pessoal. Então, eu tenho, eu trago o meu estilo pessoal e eu uso como eu quiser. Eu tenho liberdade de ser autêntica, de ter originalidade e de saber aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Por isso, eu vou te dar aqui, ó, três motivos que eu considero assim, cruciais para ter um estilo atemporal. O primeiro deles é para você ser quem você é. Ou ser quem você quiser. A imagem que você está pensando, a imagem que você está almejando, você pode ter. Então, quando você rouba o look de alguém, né? Porque assim, se inspirar é uma coisa completamente diferente. Mas você ir lá e roubar aquele look daquela pessoa, usar, né? Comprar exatamente aquela calça, aquela camisa, aquele sapato, para ficar igual àquela pessoa, você perde sim é, a tua identidade. Você vai deixando um pouquinho de lado. Não é que você perde por completo às vezes acontece de você perder sim por completo de você não conseguir mais voltar ao que você era mas normalmente são pequenas doses até você parar e não saber mais o que você gosta e o que não gosta não é verdade que a gente é julgada mesmo antes da gente abrir a boca né? as pessoas julgam a gente de 1 um a 3 segundos, às vezes em menos de um segundo elas já olham pra gente e já julgam, então você imagina assim quando você usa um estilo que não é teu, as pessoas estão te julgando por uma coisa que você não é. Se você é super introvertido e você está usando um estilo super extrovertido e que não tem nada a ver com você, as pessoas vão te julgar por isso. E eu não estou falando do julgamento ruim, elas vão achar. Que você é uma pessoa super extrovertida e vão te puxar para essas coisas. Às vezes elas até ultrapassam um limite porque elas pensam que tá, tá tudo legal, ela não é introvertida, ela é super extrovertida, é espontânea. Então você acaba, é, acaba acontecendo isso quando você rouba o look das outras pessoas, seja de matriz, de uma celebridade, da sua amiga, da sua mãe, de alguém que você conhece. O legal do estilo atemporal é você poder ser quem você é. Você não precisar ficar aí é, roubando o look de outras pessoas. Ter um look atemporal implica tá, necessariamente você estar bem vestida para qualquer ocasião e de uma forma muito natural, não é aquela coisa imposta, não é aquela coisa que você olha e você sabe que aquela mulher não é uma mulher de usar salto, não é uma mulher de usar tênis, ela só comprou porque está na moda e você fica bem vestida estilosa do casamento, do, do teu dia a dia até uma festa de casamento, porque isso faz parte de você, faz parte da tua essência e outra, você sabe aquilo que fica bem em você e pronto. Você quer um exemplo bem prático? Eu não vou à festa de casamento de vestido longo, cheio de predaria, pedraria, <risos> cheia de renda, ou com estampa, cores muito fortes, ou aquelas cores tradicionais, eu não gosto. Eu fui uma vez num casamento em que eu aluguei um vestido, e assim, foi difícil alugar esse vestido, porque eu queria um vestido preto e simples, né? Consegui, achei, ele era maravilhoso, tinha uma fenda maravilhosa nas costas. Então assim, ele trazia muito do meu, do meu, do meu estilo pessoal. Hoje eu tenho um vestido que eu uso, eu não vou a muitas festas, então, assim, basicamente, eu tenho um vestido que ele é maravilhoso, eu uso bastante, né? Em, em, ele, e ele me leva, assim, para vários lugares: pode ser um coquetel, pode ser uma festa de casamento, pode ser qualquer festa que você precise ir com um vestido mais arrumado. Ele tem lantejolas atrás, eu já falei desse vestido várias vezes, e eu coloco um sapato que que eu me sinta bem, normalmente eu vou com mesmo com o meu escarpão ou com qualquer sandália que tenha um salto que seja mais refinado e tá ok, eu me sinto bem eu não vou me sentir bem se eu tiver com um vestido é, vermelho ou vinho daquele tecido que muitas vezes nem é tão legal e aí tem o véu e aí tem aquela e, -sharp, e você põe pra trás e aí você vai no cabeleireiro e faz aquela maquiagem super carregada faz um coque banana e sai né? não é assim, eu vou o mais simples possível, porque simplicidade não, quer, não significa desleixo. Eu vou respeitar a noiva, vou respeitar quem está dando a festa, porque afinal de contas eu vou me arrumar direitinho para essa festa, não vou de calça jeans, não vou com uma bolsa gigante, não vou desrespeitar essa pessoa. Mas eu vou sempre com o meu estilo. Então assim, eu sou quem eu sou, me visto de quem eu sou, no meu dia a dia, em festa de casamento, em qualquer lugar. Quero um outro exemplo também, que eu nem ia dar, mas eu lembrei, o dia do meu casamento, né? para quem não sabe, eu já fui casada, não sou mais, mas eu fui, eu me senti eu mesma, eu olho as minhas fotos, né? E eu me sinto bem, porque eu não carreguei a maquiagem, não pus coisas. Eu estava ali, era eu, não é? Eu já fui a casamentos assim, que você olha para a noiva, três horas da tarde você fala, Jesus, ninguém vai dar um jeito nesta mulher. E aí à noite ela tá lá toda montada e você fala: "Caramba, será que é a minha amiga? Será que é a minha sobrinha? Será que é a minha fulana? Será que é essa pessoa? Porque eu não tô identificando", né? Acontece. Então, não, estilo temporal te dá liberdade para você ser quem você é. O segundo motivo, tá? Que eu vou te dar aqui para você ter um estilo temporal é a sustentabilidade. Se você procura esse estilo de vida, mas não quer ficar... É, você gosta de moda, mas você quer ser mais sustentável, você pode sim começar por isso. Eu sei que é muito difícil hoje e eu não vou entrar nessa questão de, do que é ou não sustentável. Eu acho que cada um é, se conhece, sabe onde aperta o carro, tá? É, eu compro peças e, e eu, eu vejo muito, por um lado, assim, é, dependendo de, de, do que você compra, né, porque não é a loja, não é a marca, é lógico que, assim, existem lojas que se dizem sustentáveis, mas não são, mas eu acho muito mais interessante, isso eu estou dando a minha opinião, tá? não quer dizer que ela seja certa ou não, é a minha opinião, é muito melhor eu comprar um casaco na Zara do que eu comprar um casaco num brechó e descartar ele dois meses depois. Se eu comprar esse casaco da Zara e guardar e usar ele por muito mais tempo, eu acho que essa peça vira, fica muito mais sustentável do que uma peça que possivelmente vai para algum descarte. E assim, né? Em tempo recorde, um tempo recorde. Eu tenho peças da Zara que eu comprar, eu costumava comprar muito na Zara, que estão até hoje comigo. De 10 anos, 5 anos, 6 anos. Então, é, eu acho muito mais sustentável isso, você usar as peças que você tem. Mesmo porque hoje em dia, é, fast fashion, elas estão aí, parece que elas chegaram para ficar. E mesmo para quem fala que, ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma peça cara, uma camisa de, sei lá eu, de 300, 500 reais. Se você for numa Renner e achar um tecido legal, bacana, e que você consiga usar por muito tempo... Tá legal, isso também vai ser sustentável. O que não pode é você ficar descartando peça toda hora. Quando você sabe aquilo que você gosta, o número de peças diminui. E, gente, quando eu falo assim, diminui, não é fazer, fazer voto de pobreza, não é que você vai parar de comprar, não vai é comprar nunca mais, vai ficar com aquelas peças surradas e fora de, fora de moda, fora do teu estilo porque mudou. Não tem nada a ver com isso. É que quando você compra certinho, quando você faz compras assertivas e você compra só aquilo que você gosta, você perde a, a, aquela sensação de ter que comprar sempre, eu quero comprar mais, e o seu número de peças acaba diminuindo naturalmente. Não é uma coisa que vai ser imposta, por isso que eu não gosto de guarda-roupa é, armário cápsula, né? que é aquele X de peças. Eu, tenho, eu, eu preciso, eu gosto de ter mais liberdade no meu guarda-roupa tendo ele 100, 50 ou 20 peças, desde que eu use todas essas peças, não tem problema nenhum. Então a ideia é que você comece a comprar né, as peças que fazem parte realmente do teu estilo e que você use por mais tempo. De novo, filha. Hum? E aí como você vai ter peças mais assertivas, você vai começar também a aprender a coordenar mais essas peças. Então, uma coisa vai combinando com a outra e você vai começar a usar tudo que você tem. Já imaginou se você conseguisse usar tudo? É possível, gente. É possível você usar tudo o que você tem no seu guarda-roupa. E quando você usa todas as suas peças, você descarta menos peças, menos roupas, menos sapato, menos maquiagem, menos acessórios para o meio ambiente. Com o estilo atemporal, você também consegue é, escolher melhor os tecidos. É, quando você vai focada no que você quer, você já começa a entender que aquela peça se desfez tão rápido porque a malha não era tão boa. Se prefere é por peças que tenham é, as fibras naturais e aí as peças vão durar mais. Logo você também descarta menos. O brechó é a mesma coisa. Sabendo comprar, gente, a gente compra muita coisa em brechó, tá? E eu vou falar uma coisa. Esta camisa que eu estou usando aqui, que eu uso muito, eu comprei num brechó. Ela, ela é bem grandona, é uma camisa, é, eu acho, né, que é masculina pelo corte dela, pelo, pelo botão, que é o contrário. Eu comprei no brechó. A calça que eu estou usando também, eu comprei no brechó. Ninguém diz que é em brechó, porque você tem que ter olho, né? você tem que ter um olho certo para você comprar, tem que conhecer um pouquinho de tecido. E assim, não é porque eu fiz faculdade de moda que eu sei. Isso é no tato, é você saber, e é, é você entender e é você também olhar a etiqueta de composição. O terceiro e último motivo pelo qual eu vou falar hoje, tá? Existem inúmeros motivos, inúmeros benefícios para você ter um estilo atemporal. Mas o último que eu vou falar hoje nesse vídeo é sobre economia. Eu não sei você, mas eu gosto de investir o meu dinheiro em coisas que vão me dar um retorno, a curto, médio ou longo prazo. Né? Não adianta nada eu imaginar que eu vou comprar uma blusa igual já aconteceu muito comigo e ela não durar três meses, né? Investi meu dinheiro em nada, né? Joguei no lixo. Então eu odeio isso, é, é verdade. Eu tenho pavor de comprar, investir, né? Porque quando você compra um investimento, você comprar uma peça, nossa, eu comprar uma peça que eu não vou usar, já aconteceu muito. Eu fiquei muito, já fiquei muito irritada, já fiquei muito chateada. Até que eu aprendi a comprar. para poder investir meu dinheiro em roupas legais. Em roupas que eu fosse usar de verdade. Quando eu criei esse método, né, o meu atemporal, eu consegui eliminar a culpa que eu tinha por comprar errado. Eu comprei uma peça uma vez, eu já falei isso em alguns vídeos. Mas se você ainda não ouviu essa história, ela é muito interessante. Eu comprei uma camisa. Eu nem sei o que eu estava fazendo. Porque assim, o meu, né, o legal... Pra mim era comprar, ir na Renner, ir em qualquer loja dessas e comprar no fim de semana. Pelo menos uma peça, uma blusinha, uma cala, qualquer coisa. Eu passava na Renner todo fim de semana. E tava em promoção, tinha uma bata, uma camisa, não sei o que é aquilo até hoje, acho que era uma bata branca e tava 10 reais. Eu falei, hum, imagina, 10 reais, vou levar, tecido incrível, tal, tá, levei. Não usei. Essa peça ficou, sei lá, eu quantos anos no meu armário e eu não consegui usar, não consegui tirar a etiqueta. E aí eu falei, não, tudo bem, eu vou tirar a etiqueta, porque não dá mais para trocar, né? Mas eu não consegui usar aquilo e aí eu falei, não, eu vou levar na costureira. Não, eu vou levar na minha tia, porque minha tia vai me ajudar. Não, porque eu vou tingir essa peça. Acabou que eu não fiz ponema com essa peça e eu tive que doar. Então eu falei, caramba, tudo bem, foi baratinho? Foi. Foi 10 reais Foi. 10 reais que eu joguei no lixo eu não usei essa peça em nenhum momento assim para ir até a padaria para ficar em casa para nada eu não usei essa peça então investimento que eu joguei no lixo então quando eu criei esse método quando eu criei o meu temporal eu consegui criar um método que eu fizesse compras inteligentes e que eu não sentisse culpa eu conseguisse comprar de forma assertiva, eu troquei, então ao invés de eu comprar aquele monte de blusinha é, ruim, de blusinha é, com tecido ruim, vagabundo, que descosturava, eu passei a investir em, em peças melhores, e isso não tem muito a ver com preço não, tá? Normalmente sim, por N motivos, gente, sabe, um tecido com fio uh, algodão penteado egípcio vai custar mais de 100 reais o metro. Né, do que um, um algodão comum, que você vai pagar, às vezes, uma tricoline comum, que você vai pagar 5 reais, tá? Isso existe, isso é real, quando eu fazia camisa, era um parto, fazer as mulheres entenderem que um tecido custava mais e ele era mais, tinha mais benefícios do que um outro. Então, você tem que achar aí o teu equilíbrio, no teu gosto pessoal, no teu bolso também, para você comprar uma peça que você goste muito e que você vá usar por um bom tempo, então eu comecei a comprar peças que tinham a minha essência com tecidos que eram melhores, costura melhor e que essas peças durariam mais. Então eu tenho peças da Renner que são mais antigas. Eu tava recuperando umas fotos. Eu vou até postar no, no meu Instagram, se você ainda não segue, marcela damaso, sobre algumas peças que eu tinha assim em 2016, 2015. Que eu tenho até hoje, eu falei caramba, eu já tinha essa peça aquela época, né? Uma delas é uma blusa que eu tenho, que eu já gravei até vídeo aqui, que ela é, ela é cinza e tem umas bolinhas. Então assim, eu uso há muito tempo. Nossa, muito antes de eu ter o cabelo crespo, eu ainda usava trança. Então assim, tem a minha essência e eu uso até hoje, é uma peça legal. Poxa, comprei na Renner, né? Tecido legal, não descosturou, não desbotou, tá perfeita e eu uso bastante. Então esse é o lance de você ter é um estilo temporal de você poder ter a tua essência por muito mais tempo e não descartar tantas peças porque você comprou e jogou dinheiro no lixo. Investir em qualidade é muito melhor do que você investir em quantidade. Acredita em mim, eu já fiz isso, eu sei como é. Eu já tive um guarda-roupa cheio porque eu achava que por eu ser consultora de imagem e estilo pessoal, eu deveria, necessariamente, eu teria que ter um guarda-roupa Lotado, abarrotado de peças para poder mostrar looks para vocês. Pra... E não, eu tenho que ter o que é bom para mim, a minha essência. Eu preciso parar de gastar dinheiro com peças que eu não vou usar. Investir em qualidade é muito melhor. Você pegar aquela peça e saber que ela está ali ó, bonitinha. Você descartar um tempo depois e outra pessoa usar porque a tua peça está bem conservada. É uma peça legal, uma peça bacana. Pensa nisso, nesses três motivos de ter um estilo atemporal. Você vai poder ser quem você é, você não vai mais precisar roubar look de ninguém. Você vai ser uma pessoa mais sustentável, porque você não vai descartar tantas peças e você vai economizar muito dinheiro com peças que você vai realmente usar, que você não vai jogar fora e que elas fazem parte da tua essência. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido e que vocês queiram construir um estilo atemporal para você ter esses benefícios e muitos outros. Se você gostou muito, muito, muito desse vídeo, deixa o seu like se você não deixou. Compartilha com alguém que você acha que precisa. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!